Qual que é o perigo de a gente alcançar esse status? O propagandista, o seu aluno, ou o cara que quer entrar lá, alcançar um status senão não, eu cansei aqui, eu tô bem, beleza, tô bacana. Às vezes ele entrou na indústria, com né? ah, essas mudanças aí, não ah, tô aqui, eu tô, eu sou GR. Cuidado com o ápice que você define na sua vida, porque quando você chega lá, a partir daí você só cai. No momento em que você chega aonde você considera como o ápice, naquele momento você começa a perder, você começa a evoluir. Então por isso que é, na nossa formação a gente tem muito esse cuidado de não estabelecer tão facilmente assim o fim das coisas e muito mais preocupado em mudar hábitos. Porque quando você instala novos hábitos, você continua no processo de evolução contínua, você não para. Você quer conquistar a sua profissão, você quer ser contratado, você é digno, tudo bem. Só que por trás disso, o que vai te levar a isso, o que vai te levar além disso, é querer evoluir todo dia um pouco mais. É bem bacana falar disso, de excelência. A excelência é uma visão utópica, a gente não quer chegar nela, a gente quer perseguir ela, é o nosso horizonte. Enquanto você está olhando para o horizonte, você avança, você evolui e o horizonte muda. Já tem um novo horizonte ali te esperando o tempo todo. É um processo contínuo. Não tem fim. Que qualquer fim que você estabeleça, quando você chegar nele, acabou. Sua derrocada chegou também.